É isso, pessoal. Estamos aqui no, no Morro da Providência, no bar da Dona Jura. É nóis. Olá. Com bon a Vera. Chodo. Bom dia. Bom dia. Com a Vera lá de Nova York, veio aqui comer a comidinha do nhoque de camarão da Dona Jura. É Vela, não dá? É. Vera é show, show, show, show. Shot, shot, shot, shot, A show. couple of them. And I got a 40 ounce. <laughs> Ok. okay.